Olá, sou Mara Denise Mazardo, professora do curso para coordenadores de polo e assistentes à docência. Nesse curso teremos cinco unidades de conteúdo. Na unidade 1, conheceremos a lei brasileira sobre os direitos autorais, o que é plágio, os tipos de plágio, o que é uma obra de domínio público, o que é um recurso educacional aberto, as licenças abertas e aplicar esse conhecimento para identificar o que é permitido realizar com cada recurso disponibilizado na internet e nas produções de material didático e eh, obras acadêmicas, eh, como produzir sem infringir os direitos autorais. Na unidade 2, que é sobre as políticas públicas sobre a educação a distância no Brasil, a UAB e os polos, né, toda a infraestrutura da UAB, Vamos revisar, então, as políticas públicas, ver as alterações ocorridas nos últimos anos e os impactos no contexto da IAD, os impactos também da pandemia na modalidade à distância. Saber também, vamos ver os conceitos diferenciando a modalidade à distância do ensino remoto emergencial, e do ensino híbrido ou também a uh, chamada educação híbrida. Uh, diferenciar esses conceitos então. nesta unidade nós teremos uma webconferência com a coordenação da UAB da UFSM. Na unidade 3 vamos conhecer as políticas públicas que definem as atribuições dos coordenadores de polo, assistentes à docência e dos tutores conhecer o que é específico de cada função e o que é comum nas três funções. Na unidade 4, conheceremos e discutiremos a gestão sobre a gestão administrativa, técnica e pedagógica dos povos. Abordaremos vários temas, como a gestão da comunicação entre todos os envolvidos nesse processo que são a, a, a mantenedora do polo, as instituições que ofertam cursos no polo, os coordenadores de cursos, professores dos cursos, os alunos, a a região de abrangência do polo, saber como encaminhar solicitação de novos cursos para o polo. Também conhecimentos técnicos como o Cisuab e o ATUARB. E sobre isso teremos uma webconferência, com o nosso colega Giovanni Rinker. Também teremos na unidade 4 uma webconferência com os coordenadores de curso da UFSM, da UAB UFSM. E na unidade 5, vamos uh, discutir e estudar sobre uh, um tema que é preocupante na educação à distância, que é a invasão dos alunos, uh, verificar dados e pesquisas sobre esse tema e uh, definir estratégias que já são aplicadas ou que é, pretende-se aplicar nos polos para diminuir as taxas de evasão, melhorar, então, o aproveitamento dos alunos. Também teremos uma webconferência nesse tema, inclusive com um colega da UFSM, que fez uma pesquisa sobre a evasão. Sobre as atividades, a principal atividade do curso será o histórico dos polos. Essa atividade eu sei que a maioria dos polos já tem, até porque nas edições do curso, desse curso que aconteceram em 2019, esta tarefa foi desenvolvida. Então vamos uh, atualizar esse histórico, quem já tem, quem não tem vai produzir esse histórico. E com os históricos produzidos uh, pelos polos da UAB e UFSM, uh, vamos produzir um e-book com o apoio da equipe multidisciplinar da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM. Para os participantes do curso que não fazem parte da UFSM, que são de outras instituições, essa tarefa também será realizada. E aí então vamos discutir uh, como, como disponibilizar, como publicar, ou, ou onde disponibilizar uh, o histórico né, de cada polo, que é importante divulgar esse trabalho que é realizado e os benefícios que os polos uh, oferecem né para a cidade onde está instalado e para a região da Abrangência. Então, nesse curso nós teremos uh, muitas webconferências, uh, muitas discussões no fórum, cada, cada unidade, é claro, além desta que é a principal sobre o histórico dos polos, cada unidade tem uma, uma, uma atividade avaliativa, uh, a maioria a gente vai compartilhar nos fóruns, porque o que se deseja é a troca de conhecimento entre todos os participantes. Dessa forma, então, eu desejo um ótimo curso para todos, e estarei sempre à disposição para esclarecer dúvidas e auxiliar no que for necessário. Até, então, dia 26, quando iniciaremos o curso.